Um spoiler para o próximo vídeo: é entre C6 e Banco Inter. Qual vale a pena agora, hein? Depois das mudanças do Banco Inter, qual que vale a pena? Vou fazer esse comparativo aqui para gente. Então toda mudança que tiver nesse mercado de milhas eu vou correr para fazer vídeo aqui para vocês para gente lucrar junto porque isso é muito bom. A gente precisa sempre ter uma nova fonte de renda, não depender apenas de uma fonte de renda. Não seja maluco de ter apenas seu salário. Você tem que ter uma fonte de renda extra para sempre. De repente por um acaso, né, ela se, a segunda fonte de renda se tornar a principal e é isso aí que a gente espera. Aqui no canal a gente fala muito sobre milhas aéreas e tudo que tem nesse mercado de milhas. A gente tenta passar para vocês aí para a gente poder sempre ganhar dinheiro com isso. E nesse mercado, quanto mais concorrente tiver, é melhor. Porque atualmente tem só a Livelo e o Esfera, né? E a gente do mercado de milhas sempre fica feliz quando chega outra companhia aí para participar dessa concorrência. E o C6 Bank entrou com o programa Atomos dele que dá muito, muito ponto. E eu já vou deixar até aqui um print que eu recebi aqui 1.500 pontos sem fazer muita coisa, vou deixar o print aqui e o vídeo ensinando como é que faz para ganhar também aqui em cima. Aí você vai, assiste aí e aí vê que eu ganho aí 1.500 pontos sem fazer muito esforço. Talvez você que esteja vendo esse vídeo pela primeira vez, esse assunto, falando sobre esse assunto, imagina que ganhar milhas é só se ganha mais pelo cartão de crédito, mas esse daí não é uma verdade, isso aí é o que você ganha menos ali, é a menor parcela... De todo o ganho que você pode conseguir, e aí por isso que eu falei da Livelo e do Esfera é porque você consegue comprar pontos de lá e aí você compra no maior valor possível para poder vender no maior valor possível, e é dessa forma que você consegue muitos e muitos pontos. E aí eu recebi esse e-mail aqui ó do C6 Bank, como você pode ver, o regulamento do programa átomos Atualizados. Eu cliquei para ler aqui e aí vi que tem informações novas, muito boa. Na verdade, quem me passou essa informação foi nosso inscrito aqui, Edson, que sempre passa informações para para mim, para eu repassar para vocês, ele leu o regulamento e mostrou aqui para a gente: olha só nessa parte aqui no item 4.5: compra de pontos. Os participantes poderão comprar pontos do aplicativo C6 Bank utilizando o cartão de crédito C6. O que isso significa que agora a gente vai ter mais um Clube de fidelidade aí na concorrência para poder sempre a gente comprar esse milheiro mais baixo ainda, para você ter ideia. Atualmente a Livela tá com 50% de desconto na compra dos seus pontos, então você vai pagar aí de 70 reais, você vai pagar 35 reais. Isso aí significa que quando você fizer uma transferência bonificada, uma transferência, vamos dizer, de 100%, um exemplo para Smiles. O seu milheiro vai cair pela metade, totalizando R$17,50 a cada mil milhas, que é um valor muito bom de se adquirir e você consegue com certeza lucrar com esse valor aqui só tá mostrando a parte de compra do ponto. ainda não tá a gente ainda não sabe qual vai ser o valor que o milheiro vai ser vendido no c6 mas provavelmente vai ser uma concorrência muito boa porque que acontece o esfera normalmente faz promoções muito boa que fica sempre nesse valor de 35 reais aí o milheiro é bem tranquilo e já houve vezes que o esfera conseguiu fazer milheiro a 30 reais então isso aí é muito bom porque você consegue fazer o milheiro de venda a 15 reais é um valor que você consegue lucrar e muito, e se você ainda tem dificuldade de organizar suas milhas, a gente tem aqui a planilha Organizando Milhas que vai te ajudar. Em tudo isso, você vai fazer transferência bonificada, conta família da Smiles, administrar até seis contas. Tudo que você precisa do mercado de milhas está englobado nessa planilha, só ver o link aqui na descrição. E cara, essa informação é muito importante aqui para o mercado. Então, velho, se inscreve aqui no canal porque você me dá uma força muito grande aí para eu continuar fazendo conteúdos grátis aí para você, para você poder lucrar também, cara. Se inscreve aqui no canal, dá o joinha também. E se tu tiver muito de boa ainda, compartilha com um amigo teu também para ele entrar nesse mercado de milhas, porque todo mundo lucra nesse mercado, velho. Muita gente consegue ganhar dinheiro com isso.